Joguei na top a Day e me... tu me trollou. Não, eu não tenho culpa de tu ser ruim. Eu falei que o boneco tem potencial. Agora, a diferença tá entre o celular e a cadeira, né? Essa é a diferença. Funciona, porra. Vamos, ah, vamos, vamos, vamos, vamos vamo que vamos Esse game aqui eu vou fidar igual uma porca Vocês vão ver Eu sou um dos piores gragas que eu já vi nesse jogo Mas a gente vai melhorar, né? Tem que mirar, velho você tá jogando de graga, você tem que mirar o bagulho O Aurelian tá dando um pau no meu jack Ou no meu coisa ali Aurelian vai morrer, se liga só Olha, olha pro meu Zed Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ser chato, né? Tem que ser chato pro cara. Não tá dando pra gankar. Não estou gostando. What? Aí meu Zed também, ó. Só a magreza, só. Aí não tem como, guys. Aí chega o Aurélio. o Zed tá mais perdido que. Segue em tiroteio. É só o Magras. Vai, Zed. Vai, Zed. Eu confio em você, filho do cabronco ruim. Vai, vai. Recua, recua, recua, clã, porque tá zedando aqui. Muita treta, não estou gostando. Ó, tentei salvar, hein? Se salvar, bota na conta do pai Olha que os caras vão levar tudo A Chivana vai levar o meu... Ela vai levar as paradas, que ela teve reset e tá? tal Não tinha como fazer isso aí não Agora é a primeira vez que eu vejo um galho dar um pau assim no Jackson Eita, Zedão. Bom, o bom é que a bot lane tá, tá amassante. Duvido muito que, que, que esse Zed faça alguma coisa nessa partida. Eu não gosto de Zed, nunca fui pra não de Zed. É muito fácil de counterar. Caralho, esse galho Chegou como? De pau duraço R de enfeite Eu vou ultar no cara pra quê? ô cabeça de pica ali? Me diga, como é que eu ia ultar ali? Se eu tomei 300 no cap. Botei pra flechar, isso que importa O importante é botar pra flechar Se gastou flash, o outro gastou Viu só? Worth! É o grongos, maluco. Eu não sei se eco é bom, não, vai nele. Mas eu quero dar uns Ó, Ah, Lux tá lá. O Zed tá lá embaixo. Matou. Pog. Só a barrigada do Grongos. É o Grongos, porra. Não Magras, não. What the fuck? Aí agora a gente faz. Ou não, porque é meio difícil fazer isso aqui. Pode dar merda. A partida está meio bagunçada, como vocês podem ver. Tá uma bagaceira pra lá e pra cá. Ninguém sabe o que tem que fazer. Mas eu vou fazer aqui meu, minha aliandres. E eu acho que eu vou fazer aquela Orbe lá. Aquela Orbe lá é P. Ah, eu laguei, velho. Subiu o ping. Vocês viram que eu botei pra bater muito antes? Eita, pé. Deu ruim. Tem que aprender a dar o flash e, e, e, e barrigada. É o um combo fofo. Vocês viram o combo fofo? Uh! Aí, ó, só o Gragas dando a cabeçada nela. Guys, vocês não sabem levar a torre, né? Tá, eu dei um daninho ali. Como fofo, como fofo! Tá, peste, quase me mata, eu tomei um susto, eu já tinha largado o teclado. Teclado não, celular. Legal que você não entende nada na Teamfight nesse jogo. Você tá com os um negócios ali, outro ali. E agora, ó. É agora, hein? Viu? Aí, ó. Easy. Jogando fora da zona de conforto, esbagaçando. Tipo, o nosso team comp é muito pior do que a dos caras. O comp dos caras é bem melhor. Tanque tá roubado. Eu não tô achando que tanque tanca é muito, não, velho. Se tem uma caixa lá, você nem tanca. É bizarro como a caixa tá matando. Eu não gostei que eles deixaram o Barry muito forte. Eles têm que nefar o Barrier, velho. Esse meta de Barrier é gente Espero que eles nefem. Os caras pegando o Barry no top, velho. Tá errado. Tem que botar Ignite. Bora lá. Agora é hora do show de horrores. Vocês estão preparados? Vai ser treta pra todo lado. Eu tô achando o Ignite muito fraco. Só em alguns bonecos que você precisa de executivo, Tipo a Kali aí fica legal, mas eu tô achando bem fraco. Oh, mas eu gostei do meu Magra. Se eu, se eu treinar, eu acho que ele fica tão bom quanto o meu Lissin. Ganca agora vai ser praticamente impossível. Tirei o flash do cara, isso é importante pra Pronto, agora eu tô de ult Depois desses desses campos aqui E a gente consegue gankar Mano, que porra de lag foi esse que deu? Olha lá, o pink subir, vai tomar no c... Eu odeio esse, né, essa merda Ah, mano, por que não para nunca de, de fazer essas merda, velho? Eu tô muito triste com esses ping, velho. Com esses negócios assim. É sério, algum dia eu vou conseguir jogar clean, clean, tipo clean, clean, clean. Não dá pra eu mostrar minhas habilidades de Lee Sim. Eu vou morrer. Fudeu. Evan entrou aqui na minha jungle. O cara quer pegar meu corpo Não. Sai daqui, filho do cabrão. Chato. Deixa eu dar back. Tô cheio de dinheiro. Vou voltar com o meu rabo de todos vocês. Fique de olho aí. Viu só a diferença de jungle, jungle diff. 11 barra 0, clean cling, clean, clean, clean, clean, clean Eu vou deixar a Kali pegar Ai. Parece eu de TF, TF Olha como ele é bravo Agora fudeu, porque eles, vão... eles pegaram o reset E vão fazer o dragão Ainda mais com o TF Bom, Bom, aí matou os caras pelo menos, né? Não vai dar pra fazer isso aqui sem a jana. Isso aqui vai dar uma merda, é agora que dá merda. Brabo, nunca acreditei. Dá pezinho? Porra! Você é muito precoce, menino! Caralho! Ah, fita peste. My bed, my bed. Aí é, foda. Ah. TF aí vazou e deixou o amigo. É assim que você é amigo? Eu não queria ser seu amigo. Não, oh, vou fazer um, um protobelt só pra, pra botar medo nos caras. Aí eles vão ficar. Uh! Eita, pé. Easy peasy, olha a bait do cara, cê viu? Vieram tudo em cima de mim. Pra, prá, prá, prá, prá. Gostaram do meu licinho?